A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba pode ter a sua área de atuação ampliada com a inclusão das regiões de Minas Gerais que ainda não estão na Codevasf e do Estado de Roraima. Um dos autores desta proposta, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destaca alguns dos benefícios que podem acontecer com a aprovação desta medida. O Estado de Roraima, apesar de sermos apenas 15 municípios, nós temos municípios em regiões bastante distantes, longínquas, e que precisam urgentemente do apoio do governo federal, da presença do governo federal, que os municípios não conseguem alcançar, que a União não consegue alcançar sem o apoio de uma companhia que possa ter liberdade como é a companhia do Vale de Desenvolvimento de São Francisco. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, lembra que a área de atuação da Codevasf já foi ampliada diversas vezes nas últimas décadas. Deixar como senador por Minas Gerais o meu desejo que muito breve todo o Estado possa ser atendido. Os evidentes benefícios da Codevassa em sua área de atuação vêm motivando sua gradual expansão por meio de uma série de leis promulgadas ao longo dos últimos 20 anos. Se aprovado no Senado, o projeto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.